Seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no dos Jogos. Hoje vamos jogar um dos melhores jogos da locadora Aladdin. Ah, como eu aluguei essa fita? Melhor dizendo, esse cartucho. Vamos embora. Vamos lá, primeira fase. Opa, olha o pão É isso aí, escapamos do guarda! fase vamos lá correndo pelos edifícios ha, a mina corre melhor que ele Gostaria de recomendar aqui o canal da My Gameplays. Eu conheci esses dias e achei fantástico. Então, se você quiser conferir o canal dela, eu vou deixar o link aqui no card. Esses dias eu tava na live dela e recomendei esse jogo aqui. E pelo visto, ela gostou. Pra, pra mim, esse é o jogo perfeito pra mostrar que jogo bom não precisa ser difícil. E nem muito longo. Se o jogo tiver boa jogabilidade, uma boa história, Personagens carismáticos, boa música, como é o caso, as hostes desse jogo são uma das melhores de todo o Master. Eu estou pensando em fazer uma lista das melhores músicas do Master. O que, que vocês acham? Certamente as músicas desse jogo estarão na lista. curiosidade é que eu não vi o filme Eu acompanhei Eu conheci a história pelo jogo Só muito tempo depois é que eu fui Conferir o filme de verdade Ou seja Ele foi bom o suficiente pra me contar A história do filme Ih, foram encurralados Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E olha o Jafar Vai dizer que a host não é fantástica Pô Ih, olha o velho aí Opa, chegamos. Caverna à frente. E olha o Yagae. <risos> Vamos embora. Estamos na caverna. Opa! Ha. E olha a maçã ali, mas não precisamos, não perdemos nenhum ponto de vida. Aqui é só correr e apertar o um. 1! Ah, eu e minha boca grande! É isso aí Fase superada Oh, apareceu o tapete Pode encostar em nenhum tesouro, senão já era. É isso aí. Pá, encontramos a lâmpada Ah, tinha que ser o bacaco Ah, esse abu What